Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou indignado com o Brasil. Eu estou indignado com o país em que nós vivemos. Até quando nós vamos continuar assistindo às notícias que não apenas a mídia nacional, mas também a mídia internacional nos mostra todos os dias sobre as barbaridades que acontecem no nosso país de forma submissa? e calados. Chega! O povo brasileiro está cansado. O povo brasileiro não aguenta mais ser enganado. Todos nós pagamos os nossos impostos e todos nós queremos viver em um país com segurança. Todos nós nos preocupamos com as nossas crianças, nos preocupamos com os nossos filhos e com a qualidade de ensino que eles estão recebendo nas escolas. Todos nós queremos ter acesso à alimentação saudável e à qualidade de vida. Chega! Não dá mais para apoiarmos uma política antiga que nunca favorece o povo brasileiro. Nós estamos cansados e alguma coisa precisa ser feita.